A Associação de Rádios Públicas do Brasil, ela já há três anos, ela tirou como um dos seus programas de atividades a. a a cobertura de shows e de eventos uh, de Nossa, música que são realizados ir. em diversos locais desse é. país. É. Então já estivemos é. presentes é. no, no Porto é. Musical, é. Na, na Feira Vida de é. Música de Fortaleza, palco, na Feira e Música Brasil, em duas das suas, dos, da, das suas edições. Isso, e nesses isso, lugares, lugares nós tá colocamos uma equipe de profissionais ligados a rádios públicas do Brasil, de várias rádios. Essa equipe vem para o local e aqui então nós montamos uma equipe multimídia, uma equipe multi é, é, é, multifacetada para que possamos então Beleza. transmitir para várias rádios públicas o que está que acontecendo de música. Em Conexão Vivo, nós fomos convidados, aceitamos o convite, viemos reconhecendo que isso aqui seria uma, um, um evento importante para a música brasileira, então nós estamos aqui presentes. Então...